No vídeo de hoje eu vou te mostrar sete erros que as empresas cometem ao divulgar os seus negócios usando as redes sociais e que você deve evitar. Olá, meu nome é Suelen Ramos, especialista em vídeos online e criadora do Empreenda Pra Valer, um canal criado para incentivar você na divulgação do seu negócio por meio de estratégias em vídeos e mídias sociais. E antes de começarmos, já se inscreve aqui ó, no canal para você não perder nada do que eu publico aqui, combinado? Então já se inscreve e compartilha esse vídeo com todo mundo. Ah, e ativa a notificação também, tá? Eu, como empreendedora digital, conheço bem a dificuldade para vender serviços pela internet. Muita gente acha que o marketing digital se resume a apenas fazer postagens nas redes sociais. Só que não é assim, gente. O marketing digital, gente, não é só isso, não é publicar um post e esperar as coisas acontecerem. Isso é um grande erro que muitas empresas cometem quando começam a divulgar os seus negócios, a sua marca nas redes sociais, tá? Marketing digital é a realização de várias ações para alcançar seus objetivos na internet. E essas ações envolvem meio marketing, blog, SEO, vídeos, uma série de, de coisas, uma série de ações. It so does not. Mas vamos lá, vamos falar sobre os sete erros principais. O primeiro deles é a falta de estratégia é essencial uma estratégia eficiente para divulgar o seu negócio nas redes sociais. Então, em primeiro lugar, tenha sempre o objetivo. Pode ser credibilidade, autoridade, aumento de vendas, não importa. O importante é ter bem definido o que você quer, onde você quer chegar. Em segundo lugar, crie e desenvolva as ações para atingir esses objetivos. E essas ações nada mais são do que os conteúdos que você deve publicar. Esse é o caminho para o segundo erro. Não adianta só postar, é preciso pensar em que tipo de conteúdo você vai publicar para fazer as pessoas se interessarem por ele. E para que tenha esse interesse, você precisa saber os problemas que as pessoas têm é, em relação ao seu produto ou serviço e que você possa resolver. Agora preste atenção. Não adianta você publicar um conteúdo hoje e outro só daqui a três semanas. Esse é o terceiro erro que as empresas cometem. É preciso ter consistência. O algoritmo do Instagram, o algoritmo das redes sociais entende que se você não divulga o seu conteúdo de uma maneira recorrente, o perfil não é relevante para os usuários e aí ser visto nas redes sociais fica ainda mais difícil. Mas veja, isso não significa que você tem que virar uma máquina de fazer postagens, tá? Ser constante não significa um post por hora, pois a entrega do seu conteúdo não vai para todos os seus seguidores, então varia conforme o engajamento que seu perfil recebe. Por isso, se você quer atrair clientes, Precisa também investir em anúncios pagos nas redes sociais. Aproveite bem os recursos que a plataforma de anúncios no Facebook e no Google Ads oferece. Isso vai te ajudar muito. E agora o quinto erro. Apesar de as redes sociais serem ferramentas necessárias para vender, isso não significa que você tenha que só vender. Pelo contrário, as redes sociais são espaços de relacionamento. Então não adianta ficar vendendo o tempo todo. Isso cansa os seguidores. É por isso que produzir conteúdo variado de interesse deles é tão importante. Agora me responda uma coisa. Você sabe, por exemplo, o que é o Google Meu Negócio? Não. Então você certamente comete o sexto erro. O Google Meu Negócio é uma ferramenta que permite que seu negócio seja encontrado nos mecanismos de busca do Google, tanto na página de pesquisa como no Google Maps. Com isso, seu negócio pode ser encontrado por geolocalização. Só para você ter uma ideia de como isso é importante, 96% dos brasileiros procuram empresas no Google antes de entrar em contato com elas. Viu como você precisa estar no Google Meu Negócio? você pode publicar pequenos conteúdos lá e ainda ser avaliado pelos seus clientes, o que gera a conhecida prova social. Thank you. Vamos agora para o sétimo e último erro. Eu deixei ele por último, mas não significa que ele seja menos importante que os outros, tá? Por mais que você não goste, você precisa produzir conteúdos em vídeos. Ah, Sueli, mas eu vergonha de aparecer! Sinto te dizer, você precisa mandar essa vergonha para longe! Consumo de vídeos na internet cresce muito a cada ano 64% das pessoas ficam mais convencidas a comprar um produto depois de assistir um vídeo sobre ele. I E se você quer aumentar as suas vendas e ver o seu negócio crescer, precisa produzir vídeos que falem sobre o seu negócio, que ensinem as pessoas e se aproximem delas. Você está assistindo a esse vídeo porque se interessou pelo assunto, certo? Well, uh, he broke up with Julie. <risos> então agora, é a sua vez de produzir vídeos para seus seguidores, para as pessoas que te seguem. Combinado? Bom, pessoal, esse foi o conteúdo de hoje. Espero que ajude você a crescer nas redes sociais. E para te ajudar ainda mais, eu escrevi um artigo completinho lá no meu blog com detalhes de tudo que eu falei por aqui, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, ok? Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like compartilha com seus amigos e deixa a sua dúvida aqui no comentário que vai ser um prazer responder você. Um beijo e até a próxima.